site, aplicativo, um monte de coisa, blog, ah, quero um blog, quero um blog, opa, vai passar bem lindo. Ah, morreu, não passou, sim, só que como eu falei, os custos são bem, bem altinhos, então, quero esse cara dormir, viu? Opa, tem alguém que já me viu ali Legítimo, deixa eu ver Parece com um cara do clã Início o nome dele esqueci agora Do clã Pro Arts. Ah, inclusive o Zu é do clã Pro Arts. Eu entrei no clã aqui O cara mandou um